Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games Eu sou o Will E aqui a gente dá continuidade no segundo episódio de Resident Evil 3 Remake, galera As coisas estão acontecendo, o jogo está intenso pra caramba é, vamos ver aqui como tá o inventário Não vamos perder muito tempo aqui E bora pra jogatina, bora Ainda não consegui pegar alguma coisa que abra isso aqui Acho que a gente veio daqui, então a gente vai pra cá Oh my god, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tamo dois. Esse aqui. Opa! Bonezinho. Tem um 15. Tentar dar uma comunidade na, na munição aqui, que esses caras demoram pra caramba pra morrer. Vamos ver pra cá Opa Opa Opa O oh, oh, Paranauê Ah, aqui é só no Paranauê, querido Carro e essa querida aqui, será que ela vai acordar? Ervinha show 3. Tem Pela combination aqui. A gente tem mais um slot. A gente daqui. O que será que é? Oh, sempre bem-vindo. Muniçãozinho. Done it. Cara, o jogo tá no detalhe imenso, né? É, talvez em algum outro momento esses caras vão... Vão... Vão acordar. Achamos uma salinha aqui. Oh, queridão! Oh! Headshot! O que tem aqui? Ah... Achamos a... A bendita! O que, que temos aqui? Granada... pólvora. Bom, dá pra gente fazer um esqueminha aqui ó. tá cheio, mas a gente vai dar um jeito a gente sempre dar um jeitinho. Granada nada é importante. É mesmo esqueminha lá de trás. A gente vai ter que voltar. Revisitar essa área aqui. Ah, tá bonitinho aí. É, a gente vai precisa precisar daquele alicate pressão grande Vamos ver o que está escrito aqui Anotações do metroviário A violência só piorou nos últimos dias Arrumei es uma espingarda por causa das coisas piorarem muito vou deixar, trancada na vou deixar trancada na estante de armas Assim, ela fica mais segura caso algum metido a besta apareça enquanto eu saio para procurar mais, ba mais balas Se a coisa ficar feia a corrente usa essa porra, estou rezando para a gente sair dessa. Todos nós estamos... Uh, tá, para ali. É isso mesmo. Manual da Ferrovia Ferru Kite Bros. Assegurando as operações do metrô. Em caso de apagão, o metrô automaticamente encerrará as atividades. Assim que a energia for restabelecida, use o painel de controle para confirmar as estações em que o um trem deverá parar e os trechos de trilhos que serão utilizados. Se a rota indicada for perigosa, será acusado o erro e as operações serão interrompidas. Deixa aqui mais uma Mais uma tranca. Pra... Aqui tem, tem sim, alguma coisa? Ah, apareceu aqui para interagir, não tem nada? Bora Jill. Cara, eu fico imaginando, se os caras já estão, é, é claro que sim né? É... fazendo Resident Evil 4 cara. Ele já tinha uma mecânica, o primeiro né, tem uma mecânica mais nova, quando foi lançado E como que a galera vai imaginar que ele foi, para muitos, o melhor de Resident Evil, né Bom, aqui eu não tenho mais espaço Munição, uma erva aqui. Bom, a gente consegue fazer isso. Show. Oh. Deixa eu acabar com a brincadeira de vocês só um pouquinho. Desculpa aí, galera. Pagou o fogo. Ah. Você tá dentro do carro. Embaixo do carro. Eu acho que ela está viva. É. Sabia. Pra me enganar. Pálvora. Bom. Não tem nada no inventário. A gente vai ficar aqui como. A gente vai ter que re revisitar essa área Acho que a gente pode subir por aqui ah, Acho que é aqui mesmo Achei que fosse munição de shotgun né? Não é Caraca quarenta e uma missão isso Headshot Headshot não sei se tem um esqueminha né pra estourar a cabeça desses cara mais beleza é. se não sai sangue pálvora de novo o diário foi do farmacêutico o 24 de agosto o novo técnico capilar da Umbrella está vendendo que nem água, pudera os produtos deles são tiro e queda como eu já previa isso, eu encontrei um lote imenso, minha instituição está rendendo literalmente, as vendas com certeza vão continuar crescendo com boca a boca andei sabendo que em uns casos estranhos a isso, talvez seja prudente investir no bom cofre para guardar essa grana toda que será enterrada o louco, o cofre novo é perfeito. Ninguém sabe a combinação. Nem a amada patroa. É um segredo só que eu e minha linda rainha da aqua cor E ela nunca estragariam um, para, um, para um ladrão. Ah. Bom, a dica foi dada. Ah. Vamos para aqui. Aqui aquela rua, que eu acho que eu já vim de lá Bota ah, um negocinho aqui já pra gente vamos não desperdiçar, mas não dá pra... Verdade, tem que ser azul Deixa uhum. um barulho aqui Barris vermelho, agora uh, Adogo, Mais um? É, estamos tá um cheios de inventário aí. Achou, vamos lá. Segurando aí. a onda aí. Não tem nada Ah, um alicatão aqui ó Vamos fazer o seguinte Vamos deixar essas, essas coisas aqui. Deixar um desse aqui também, eu acho que... A gente consegue... É, tem alguém ali ó. Vamos voltar, pegar... Deixa eu ver... Pegar a shotgun... Eu acho que.. Deixa dar eu... vou levar uma granada. Só chegando tá ali, eu acho. colorido né galera acho que é aqui Do... é lá na na estação acho que é aqui ó pontos um slot só, melhor ainda. Bom. o barulho. Coisa que eu lembro que a gente não pegou, porque o inventário estava cheio. Que é isso. Alvor de qualidade. E a outra coisa, acho que era aqui atrás do carro. Aqui mesmo. Vou combinar Show. A gente tem que religar a energia da subestação. Tá. Agora aqui. que tem aqui? que Filho da Mãe! Caraca, mano! Tô me dando de besteira ali! Não, aqui já era Vamos muniçãozinho. Mais uma granada E aqui, beleza Cara a impressão que eu tenho é que você morre muito mais fácil Nesse residente do que No anterior ah, Aqui já revisitei É lá seguindo onde a gente... Não, cuidado, dá para seguir assim Onde a gente apagou a fogueira, eu acho, né? Que foi... ali É, é verdade, na demo o um Nemesis aparecia aqui, né? que a faca não vou usar tanto agora vou pegar o kit médico vem a combinada aqui vamos só Bora lá vamos seguir o UBCS yeah careful careful Come on, don't look at me like that, all right? I'm not an infected. infected. No, no, no, no, wait, please! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars this soft. I wonder so many of you dead. And what are you, UBCS killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Nossa, coitado do cara. Deu nem tempo. Registro de treino. 10 de julho, 92 quilos. 12 voltas no pátio, 2 circuitos. Te ferrou. Prisão. Umbrella Corporation acabou de me chamar por um trampo. Um trampo. Não sei como vou apagar minha pena perpétua pelo homicídio de 20 marginais, mas enfim, tá valendo. Melhor que passar o resto da vida mofando atrás das grades. ô louco. 26 de julho, 89 quilos. Peguei o bom de ontem direto pro campo de treinamento da UBCS, onde eu atirei a minha primeira bala em dois anos. Errei um alvo fixo a 400 metros por uns 10 centímetros. Eu nunca erro assim, parece que eu desaprendi tudo, mas deixa. Vou ficar afiado, me aguardem. 15 de agosto 86kg, olha, 30 quilômetros, circ... o cara tá bem, hein, tá legal, reduziu meu agrupamento a uns 7 centímetros, beleza, beleza, depois do almoço me puseram na primeira batalha simulada, o capitão e os colegas são gente boa, e verdadeiras feras em combate, mas qual é a queda daquele maluco, o Nicolai, ele me usou de escudo humano, porra, só pra marcar nos pontos a mais, 25 de, de, de setembro, 82 quilos O velho Murphy está de volta Nunca mais que eu erro outro alvo Amanhã é minha primeira missão Contenção de tumultos em Raccoon City Coitado O tipo de coisa que Jimmy ia curtir Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros Até, até aqueles delinquentes tiraram ele de mim Agora é minha vez de fazer bem Para variar Só que do meu jeito O cara é bicho solto né Deu para perceber aí mas pelo, pelo menos, emagreceu, né? Quem sabe como é difícil emagrecer hoje... Uh, o que tem pra cá? O que tem pra cá? Tá, munição... Bilheto suicida da UBS Oriente Médio, Europa Oriental, Leste África, eu pensei que soubesse o que era inferno Pensei que não fosse fraquejar, não importa o que você me mandasse fazer só que esse serviço Era pra ter sido fácil Uma grana rápida Eu merecia Aconteceu de uma vez só Nosso esquadrão tinha 30 pessoas Todas armadas com fuzis de última geração Mas fomos aniquilados em menos de 48 horas Eu já passei por merda suficiente para saber que só piora Isso foi só o começo Talvez eu seja covarde, tanto faz Essa é a minha única saída Só espero que meu corpo não se levante depois que eu puxar o gatilho Caraca Aviso do eletricista. Geradores de uso público fornecidos pela Associação dos Eletricistas da Recon City. Ah, os caras entrando em greve. Uh, devido aos frequentes apagões e associação, decidiu instalar geradores provisórios em vários pontos da cidade, Podem usá-los à vontade. Mas lembre-se, são geradores de alta tensão. Se um gerador levar uma pancada ou um tiro, quem estiver perto pode ser eletrocutado. Anotação rabiscada, entenderam? Se encontrar um gerador soltando o que não chega perto, não faz nenhuma besteira. Segurança em primeiro lugar. Como dizem, como dizem, se a gente sobreviver, eu vendo vários geradores avariados a preço de banana. Sam, um eletricista do bairro. <risos> oh, amigão da vizinhança aí, Spider-Man. Ah, oh, oh, oh, oh, oh. de morreu? Ah não. Caraca meu. Achei, achei que tava demorando esses cachorros, esses Doberman. Vindo vir aqui. Isso aí. Esse bicho parece que tá em depressão. Né? O Você tá em depressão, querido? Vai dormir. Oh, caramba, esses caras dão um susto toda hora. Bom, vamos até o final da rua. Tô meio cambaleando aqui, mas. Acho que dá para seguir. Ah, aqui, achamos alguma coisa. Ah, deixamos a faca lá, né? É... Bom, depois eu volto para pegar isso aqui. Logo logo a gente deve achar um baú, coisa é parecida. não tem nada. Opa, tem mais um aqui. Ué, passou direto? Não! Caraca! Achei que ela tinha ido embora Ah, não é demais, né? Ah, Jill! o tomate estava caindo já, meu Você está me tirando De novo não mano, dá um paranauê aqui. Tundum Ela caiu. Filha da mãe. Nossa não me arregaçou mano. Esse jogo é assim né cara, se você dar uma vacilada parece parece que tá tudo sob controle. Só parece. Olha que louco. Bom, inventário cheio. É... Bom aqui, vou deixar isso aqui. Ah, a porchete! Porchete! Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar, eu acho que não precisa de mais nada não Eu vou pegar f... faca Acho que eu vou pegar uma fa... faca vamos sem faca mesmo Faca está ocupando muito espaço Um espaço, faca do chefe de subestação a todos, os a todos os funcionários, em resposta aos surtos violentos ocorrendo na cidade causamos um apagão proposital Assim que, a assim que a situação se normalizar, ative os quatro disjuntores imediatamente. Depois disso, ligue o interruptor principal na sala de controle para restabelecer a rede. Nossa. Muita oh, oh, like... oh, hmm, tá, erva, hein? Erva verde funciona o mesmo. Quando pareceu que o Shad não ia mais voltar da ronda, eu meti a cabeça lá dentro e puta merda, uns tiros de vermes. Os tipos de vermes se meteram na minha boca e começaram a descer pela garganta. Eu arfei e forcei um vômito, mas os putinhos nem ligaram, não queriam sair de jeito nenhum. Eu estava cambaleando feito maluco e foi quando eu vi uma erva Verde. A minha avó dizia que erva Verde são repelentes naturais. Então eu peguei, meti na boca, engoli e ora Parece que os bichinhos já não queriam mais ficar lá embaixo Eu nunca fiquei tão contente por vomitar Agora eu vou voltar para lá e procurar no chat Se alguém lê isso, não esqueça Com as, as, ervas, as, ervas, as ervas verdes Bom O inventário tá assim Tá cheio já Ah, beleza, 15, ótimo. E esse maluco aqui? Ixi, barrigudinho, hein? O que será que tem nessa caixinha, querida? Nossa! Achei que fosse outra caixinha chique. Ah. Oh my god! Espera aí, a gente, a gente consegue fazer um negócio, calma aí. Examinar. Ah, gazua. Para os mais. para os mais manos, chave micha É isso aí. Ah, agora sei. Vamos olhar aqui. Boletim interno da subestação A chave da sala de alta tensão desapareceu. E só vamos conseguir uma substituta na semana que vem. Até lá. Uma gazua vai ficar em posse do funcionário sênior de plantão Só temos uma gazua, então não podemos perdê la também Portanto, mantenham ela no estojo sempre que não estiverem usando Pedimos aos funcionários que confiam novamente Confiram novamente se não levaram a chave para casa por engano Se encontrarem a chave, por favor, entregá-la a Kate no escritório geral ah. Como é bom ver esse negocinho aqui, ó Show Nossa, velho. Nossa, mano. Ah, isso aqui foi a... O negócio da erva. Fio dedo na boca, o dedo na boca querida. O 14. Nossa, mas aqui podíamos fazer um pouco diferente esse buraco aí, né? Ah, ah, tem que segurar, tem que segurar, vai, vai, vai, vai, vai! Isso! e 24! Não! De novo! Que nojento! Filha da mãe! Nossa! Caraca, meu. Não posso deixar esses, esses bichos encostar, velho. Para não ir, para não ir, para não ir, para não ir Levanta logo isso. Vai, vai, vai, vai. Esses bichos não acabam, não. Só esse cara. Sobe, sobe, sobe, sobe. Devia ter trazido a faquinha, né? Beleza. no barulho A2 Nossa Vai menina, vai vai vai vai vai Vamos sair daqui Não dá pra sair daqui Beleza Nossa! Não deu em tempo Que horrível Só tem mais uma Gorfada loufada Nossa Sai Tem mais duas Opa Caraca mano Que tenso Ok, all that leaves the main power switch. Enjoy that. Show, show. Bom, a gente já acabou usando alguns itens ali, não teve jeito, né, galera? Mas a gente pegou a, a chave, a chave e misha. E aqui a gente acaba galera, para não ficar cansativo o segundo episódio, beleza? Agradeço aí a, o apoio né, e a companhia de vocês, peço para que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, dê o like ali, comentem né, na, na, nos comentários ali o que vocês estão achando da jogatina, e agradeço mais uma vez a companhia, obrigado e valeu!